Hum. Ah, chegou a montanha. Chegou a montanha. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai a Mom. Bom, bom dia, estranhas! Tudo bom? Oi, estranhades, queridas! Vocês estão bom, queridinhas. <risos> no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma coisa inusitada. O quê, eu... O quê, eu... Há uns anos atrás, eu vi no YouTube uma galera fazendo um review com uns brinquedinhos japoneses. Ai, ah, que legal! E eu tenho ele aqui. Que lindo. Acho que ele tem, rola um negócio de micro-ondas, Ai, <risos> que legal! E ele é pop cooking, chama. Pop cooking. E esse aqui, ele é de takoyaki. Sabe o que é takoyaki? É, um, é uns bolinhos de polvo. Tem uns de camarão e tem uns de polvo. Mas esse é de carne, eu não vou comer. Ai, esqueci. É. Ai, que bom. Dá tá zero pra ele. Você então, não dá nem pra saber. Porque não tem nada escrito em português não. aqui atrás. É tudo e já voa nele. Nossa, vai um vídeo. A gente vai fazer. Quem vai comer vai não. ser eu Ué. é? isso mesmo. Não, porque pra nesse fazer. canal é assim. É a assim, fazer. Tá certo. come carne, Tem uma que é, é viga, tem outra que não é. É isso aí. Eu vou colocar um vídeo aqui. Porque é aí fica mais fácil, porque aqui tá tudo escrito em japonês, bichá. A gente não vai entender nada nunca. Que bonitinho, mas é tão pouco, né? Que hum. É isso, gente, que a gente vai fazer hoje. Segura essa marinha aqui, vem <risos> com a gente! Tá, <risos> ó ah, lá, vamos abrir. Tem que fazer junto com ela, porque senão a gente não vai conseguir. Mas é, tá... Tá aqui, tá aqui. Tá, ah. falou. aqui. Ai! Aqui. pra gata, que a gente precisa do papel de uma coisa. Aí puxa aí. Puxa! Aí esse bichinho aqui, gente. Ó. Vem, vai, coloca aí na ordem. Vem esse, vem esse laranja, que é… alguma coisa. <risos> Mas esse aqui é a maionese, ó. Dá pra ver que é maionese. Esse aqui é o outro temperinho, que deve ser um molho barbecue ou alguma coisa do gênero. Aí vem… Esse que é o polvinho. Ah, que... essa é a massa. E esse é o polvo. Deixa eu ver. E esse é o polvinho. A gente pode fazer um sem polvo pra você comer. <risos> Porque o polvinho é separado. Não, mas eu não vou me arriscar. Bolinha sem o, o bicho. Que hum. aí ela pode comer. Né? E aí vem uma vasinha. Ai, <risos> parecidente! <risos> Aqui, ó. Que babado, mano. Esse é o nosso <risos> brinquedo de hoje. É, ela tá cortando aqui no meio, ó. Uh -huh. Aqui primeiro, ó. Aqui, ó. Aqui também. Aqui. Isso. Aqui. No meio, isso. Ó, para aqui, para aqui, aqui. No meio. Bruta! <risos> Bruta perfeita! Bruta perfeita. Aí tem que cortar mais tá. aqui também. Aqui também. Ah. Esse aí e esse aqui também. É tão macio, de contar de plástico, que é cada E esse aqui também, corta aqui. Gente, vamos lá, vamos né? São os fodas esses japa, né? Ó, plástico, bicho. Então, é o máximo, gente. É o máximo. Eu adoro. <risos> vamos começar aqui. Primeiro. Abre assim, né? É. Tira a sujeira. Tira a sujeira que na internet não tem sujeira, gente. Aí, joga, ó, joga ali. Ó, oh. ó. Oh. Assim. Oh. Aí, oh. ó, uma medida de água. Ah, é, é essa é. aqui? É essa aqui, ó. Certeza? Certeza. Triangulinho. Um triangulinho, então, um tô... triangulinho. Ah. Aí, já sabe tudo. Ah, tá, Isso, ah. e aí, mais com esse. Olha. ó. Não, não é Olha o dedinho da antena, agora <risos> tá captando as ondas japonesas. Silêncio. Silêncio. Oh. Ah! Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do <risos> mar do lado. todinho aqui ah, Agora ó, tem esse outro aqui. Tem que colocar a minha cola. Ah, pra, fazer o, pra fazer o formato do rolê do cavalo. Do... Pra Barbie, pra fazer da Barbie. É, parece massinha de modelar. Ó. Oh. Deixa eu Tira e põe aqui, ó. Isso aqui, esse branco, é uma tábua é de comida, tá, gente? Tá limpa. Mas que fofo! Oh, é aqui, que que fofo ducho! Ver. Parece um... um Ai, coisa nojenta, isso parece é. um filhote rápido. A senhora pegou de surpresa. A senhora jogou aqui, oi. Eu nem mostrei pra ele. Nem tive tempo de saber o que é. Que é. A gente, como a gente é idiota, né? <risos> Mas o canal do YouTube é isso. Aí. Camarões e lulas prontos, ó. Rendeu mais, uma Agora a pega da maionese. Hum. Coisa Foi aonde? Aqui dentro, aí. De pé aqui. De pé, de pé. De coisa assim, Você a, tá, a gente tá fazendo igual tá no vídeo, gente. Deixa eu ver ali. A tá. água no potinho. Vai, coloca uma aguinha dessa aí, criando. Olha isso, Ai! Hum, gente... Desculpa aí, viu, telespectador? Jogou, vai. O oh. que faz? Aí pega a colherzinha ah, tá. e mexe. quer é virar uma melecona. Ah, essa é a maionese. É. Essa é a maionese. Maionese. Calma aí, vamos ver agora o que faz Dobra, tá balançado, ah, certo? Dobra assim, Uma... Isso... Duas. parou. Agora deixa aí do canto. Ah. Tá pronto, depois a gente monta tudo. Tá, deixa e pra cá. Esse ver aqui. aqui. Ah. ah, agora é babado mesmo. Jogar duas de água nesse. Água, né? Ai, que água. Nossa, vai, agora a gente se tá afoga. Tá. Porque na primeira ela derrubou um pouco. Na segunda ela derrubou um mar Na mulher. terceira, ó. <risos> a gente se assim, afoga logo. Ah, vai, o Aqui é muito pó, hein? Vai, outra. Coordenação, nota. Meu. Cuidado pra não cair, ô grona. Ô grona, nossa. Ai, eu não sou chefe. Não, Silvio Pacheco de tá, cozinha, delicadeza olha. zero. Os bolinhos. Joga nesse negocico aqui. De um em um, assim, ó, colocando, ó, tipo, o bolinho mesmo. Um pouco aqui. Tá bom? Um, um pouco aqui. Não dá pra todo mundo. Ah, tá. né? Um pouco aqui. Bolinho. Olha! Você <risos> tem não... <risos> que ir calma. Então, Isso, vamos. não sabe fazer uma linha reta. Via... Olha esse que não tem nada. Ai, tadinho. Porra. Esse aqui não tem nada, <risos> gente. Você não sabe dividir qualitariamente. Vou colocar nesse aqui, ó, que tá prejudicado, tadinho. Olha <risos> esse aqui. Olha que tristeza esse ficou. E agora a gente coloca os bichinhos. Vamos, lá, Vamos pôr aqui, ó. Bichinho dentro. Eu não gosto de colocar inteiro, vou deixar um tanto pra fora. Deixa eu colocar um. Comprei. Deixa os dois do últimos 100 pra você comer. Eu vou pensar. Vai comer? Eu vou pensar! Sim. Tem que comer, galera? A gente tá tirando peixe já. <risos> tirando peixe. Tá, e agora? Micro-ondas. Quanto tempo de micro-ondas? Vamos ver aqui, ó. Quer dizer... <risos> Vamos ver como, né? Vamos tentar em 40 segundos, ou 30 segundos. Ou 30 no segundos. micro. É, 40 no fraco 30 no forte. Ai, a gente tá querendo muito, né? Multiplicação pra quem não. Ah, vamos colocar 40, se quiser é. queimar, é, ah, vamos ver como. Vamos, <risos> vamos lá, agora. <bom. risos> Ficou aqui, assim, nossos filhos do mar. <risos> Mas é a mesma coisa aqui, ó. Nesse, com esse aqui... Ah, é? mais do que? uma água, é? Um bobozinho é. mesmo! É. Quanto? Aguinha? Uma... uma aguinha. Enquanto ele vai fazendo isso, eu vou virando aqui já do bichinho. Ai, eu vou destruindo o bichinho Me do... dá lá, rapazinha rosa. Aqui, aqui. Né? <risos> Gente, é muito nojento, mas é bonitinho. Mas tudo bem. Ó, ó, ó. Oh! Ah, esse molho é aquele molho que reveste tudo ali. É. Aquele molho marronzão que tem. E aí corta a pontinha e tá Ó, e eu também não vou colocar muito desse, porque senão eu vou Mas tem assim, que pingar e colocar num lugar. Por que eu aqui? Não, não. Desde aqui mesmo, porque eu não quero tanto desse molho no jeito. <risos> só vou <tô> aqui. <risos> ah. ó, tô, tô besuntando aqui, ó. Mano, vou pintar, vou só, no, só nos dois últimos que eu não vou colocar o seu. Agora a maionese. Tem que cortar pra fazer aquela sacinho com a feiteiro. A maionese. Pra desenhar. <risos> isso, pra fazer o um nome. O <risos> nome ah. <risos> do líquido! Que nojo! <risos> é isso que é o nosso resultado, gente! <risos> Vai, Vi. Eu vou pegar já o mais nervosão. Vai começar com o pé na porta. <risos> Ai, que nojo! Que verso! No... No... No... No... Olha só. Não, calma. Para de cacete. <risos> eu tô quase vomitando, é sério. Faça o teste, escreve nos comentários, cara. Tu vai primeiro e única, porque isso aqui não vai botar na minha boca. Você vai comer! Eu não consigo, eu vou vomitar perante o público. Ai, é o que eu quero... É que todo mundo tem... É <risos> calma. Como você está comendo isso, bom, pelo não amor de Deus? Isso, calma. Hã? Eu preciso engolir o tô... Olha, não é a coisa mais horrível do mundo. O problema é os. é os molhos. É os molhos. Molho, ah. O é... ah. Oi, Diquinha! Ele não tem gosto, esse não tem gosto. <risos> <risos> não, não... <risos> não! Não, não! Gente, isso aqui é nojento. Eu não sei se você não vai conseguir. en. Gente, o vídeo de hoje é isso. A gente não vai conseguir comer definitivamente. Tipo assim, acabou o vídeo, tá? Por falta de estômago. Assim, aqui, ó, compra de docinho, não compra de salgado, não. Agora eu te é falo uma morte. coisa. Se o salgado é isso, espera um doce bem doce, bem enjoado. É, e pior que é, porque eu já comi hoje. Ó, gente, como todo final de vídeo, não se esqueçam. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, aperta o sininho aí duas vezes. Uma é pra se inscrever, a segunda é pra notificação. Se você ainda não conhece as redes sociais do canal, tá aqui, ó. O tá aqui, ó. É canal As Ursas, no Facebook, ah. no Instagram. Tem as nossas redes sociais Sim. também, Maciel Otávio. Enzo, Enzo Cunha. Enzo, Enza é pra gente aqui. Isso foi a primeira vez que tu tá aqui no canal… Ai, ah, olha os outros vídeos. Sim. A gente tem um monte de um muito vídeo um muito muito legal. Bom. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijo, beijo. Tchau, tchau, mamãe.